Oi? Controle biológico em camadas concêntricas. Vamos continuar vendo isso e agora, gambáse Teius. Ciência Terra Nova. Os sentidos da ciência. Eu sou o Evandro Sanguineto, a gente já vem conversando há um tempo. Então, vai lá e clica, se inscreve no canal, dá um joinha, um like, um gostei, se curtiu ou se está curtindo as histórias e principalmente compartilha com os amigos. Que isso é legal, esparramar. É, o conhecimento é legal. Sim, como eu continuo nos meus processos meditativos das últimas semanas, é, vamos continuar aqui. Música de 852 Hz. Não sei, eu fico achando que isso tudo é uma grande enganação, mas ah, vai lá, o sonzinho é tranquilo, é maneiro, né? É, tem de tudo enquanto é Hz. E aí cada um diz que, ah, é, é, é pro espírito, é para tirar energia negativa, é pro chakra do coração. Ah, pra mim não, não importa nada disso. O que importa é que o som é legal, me deixa bem tranquilo. Aí ah, eu tô numa fase mais tranquila. Rock and roll deve voltar um, um pouco mais adiante, mas por hora é isso. <risos> ah, mas cruz credo, você tem jararaquinha dormideira aí deve ter outras cobras também. Ah, a gente tá na zona rural. Zona rural tem cobra. Mas aqui em casa não tem. Doze né? anos aqui, só uma vez apareceu cobra aqui em casa. Então, como é que pode? Está na zona rural e não aparece cobra? Tá, não aparece cobra por um punhado de coisas. Né? Não tem roedores aqui. Tinha quando a gente chegou. Mas o manejo do, do terreno foi retirando um pouco, controlando o, a quantidade de roedores no terreno. E a cobra vem atrás de comida. E uma das comidas da cobra... É, rato, roedorzinhos, né? como tem poucos aqui, elas não, não têm comida que não vem. Mas tem uma outra característica, nós temos uma família de gambá morando aqui. <risos> e gambá, muitas vezes você acha que é rato grande, tem nada, nada a ver, gambá é um marsupial, ele tem a cria, tem uma bolsinha na barriga, a cria fica ali dentro até ficar num, num tamanho legal, que aí os filhotes saem e, e vão se alimentar também. E do que, que se alimenta gambá? Vai se alimentar de ovos, de insetos, então ajuda a controlar insetos. Vai se alimentar de, de pequenos pássaros, eventualmente pode se alimentar até de pequenas cobras. Bom, mas aí ela pode atacar jararaquinha, eventualmente pode. Mas também ela pode atacar outras cobras que porventura queiram vir para cá. É, pesquisadores do, da Fiocruz. Descobriram que o gambá, ele é imune ao veneno das botros cobras jararaca e jararacuçu. Essas duas, jararaca e jararacuçu, são responsáveis por 90% da, do, dos ataques uh, ofídicos no, no país. Né? Então, mais de 10 mil por ano podem acontecer de, de ofensas por cobra. E o gambá tem uma proteína internamente nele, que reage ao veneno da cobra, deixando eles imunes. Então, o gambá auxilia no controle da cobra e agora vai auxiliar a gente a entender como é que é essa proteína e desenvolver vacinas ainda mais específicas para esses ataques de cobras. O que é muito legal. Se você tiver um gambazinho em casa, deixa o moleque quieto aí, não está fazendo mal para ninguém e está te protegendo. Além de caçar insetos e tudo mais, ele pode se proteger de cobra. A gente vai ver um gambazinho que eu achei dentro da, da composteira. Esse é um gambazinho. Ele estava na composteira, deve ter entrado ontem para comer casca de, de fruta. E ficou preso, aqui ó, dentro desse tambor. Então, vê que o bichinho tá assustado, ele tá mostrando os dentinhos, é porque ele tá assustado. Ele não vai te atacar, não sei que você vá lá mexer com ele, que aí ele se sente encurralado e ele pode querer atacar. Mas fora isso, não. Lembra, ele é de hábito noturno. E nós estamos ali durante o dia. Eu encontrei ele lá dentro da, da composteira ele estava dormindo. Eu acordei o bichinho e, de repente, ele vê um monstro na frente dele e está assustado. Está então, falando do, do gambá e diz que ele come insetos. Ele vai comer larvas e vai comer frutos. E vai comer também, eventualmente, restos de, de vegetais que você tira da cozinha. E aí é importante... Não, não, não vai matar o bichinho, não vai prejudicar o bichinho. Ele está te fazendo um grande favor, ele está te prestando um serviço ambiental, ele quer viver, ele, ele não está fazendo mal nenhum. Deixa a criança quieta. Tem outros queridos por aqui também, como o Teiu. Na verdade, aqui em casa tem uma família inteira. Tem o voo, o pai, o filho e às vezes aparecem uns pequenininhos também. Eu não sei qual desses é ele mas é uma família que vive aqui. Ah, pelo jeito ele perdeu um pedaço do rabo que está voltando a crescer. Vamos ver quanto que a gente consegue aproximar. Diminuir um pouco o zoom. Oba! De hábito noturno, o Teiu de vez em quando passeia durante o dia também. Olha ele mostrando a linguinha ali, ele está é, sentindo o cheiro do ambiente. E ele faz isso com a língua. Ele capta moléculas de diferentes odores, ele está procurando algum bicho morto aí. Eu sei que é um passarinho, porque eu vi mais cedo um passarinho caído. Olha ele aí. Ó, vai traçar o bichinho. O bichinho já estava morto e ele está se alimentando. Ele vai se alimentar de, de rato, vai se alimentar de passarinho que cai do ninho, vai se alimentar de ovos, de, de, de pequenos animais. Também está prestando um serviço aí para a gente. Nesse momento ele está limpando o terreno, que de outra maneira podia estar tá atraindo cobra ou alguma coisa assim. E ele, muitas vezes ele pode até brigar com cobra. Olha, ele continua mostrando a língua, ele está sentindo o cheiro, está procurando para ver se tem mais alguma coisa por ali, mas não tinha não. Mas o cheiro que ele está sentindo aí é do passarinho que já havia começado a morreu durante a noite, né? Quando caiu. Olha, é lindo, é lindo. Outro bicho, você não vai matar um bicho desse, né? Deixa o bicho sossegado, deixa ele seguir a vida dele. Maior parte do tempo ele vai andar à noite, não vai te prejudicar em nada. Então, por hoje é isso, se tiverem estiverem curtindo as ideias, não se esquece de se inscrever no canal, compartilha com os amigos. Um grande abraço e até a próxima!